Era uma vez um fone Que esteve no canal há tanto tempo Não sei agora, que você falou longar, mas estamos aqui com mais um vídeo, gente. E hoje nós estamos aqui com mais uma parte de Paranoiac. Sim, gente, meu fone quebrou. Eu vou comprar um novo, relaxa. Mas até lá, a gente vai ter que usar essa emenda muito doida. Porque, né, a, a vida é assim. Se você não é rico, tem que ser assim, né? Durex. Durex é tipo o pai eterno salvador de todos os universos. Sa. é que. Oh! Abriu. Tem que fazer a vozinha dela, né, gente? Desculpa não estar tá gravando esses dias, tá, gente? Acontece. Eu tô voltando agora. Oh, abriu. Uma chave? Por que isso estava no cofre? Eu só quero ver se vai ter um boy nessa história dessa menina, porque, né, essa menina aqui é meio solitária, ela precisa de alguma coisa pra deixar ela mais feliz. Tá, é tudo trancado. Trancado. Oh, abriu! Uma sala com uns vestidos muito doido. Deixa eu dar uma olhada no meu inventário. Diário, remédio, chave para algum lugar. Não são roupas de marca, mas eu gosto muito. Cosméticos caros para o futuro. <risos> não existe mulher feia, só existe, só existe mulher que não conhece os produtos da linha Zeketze. Perfumes que minha tia sempre usava. Uma cômoda bem grande. Hã? Na gaveta tem uma nota. Todas as coisas bonitas são falsas. Beleza está escondendo algo. Ah, destrancamos. Aí, ó. Ah, ali o calendário com a foto de alguém bem sexy. Vários CDs e DVDs. CD-ROM, mais coisas. Um computador que minha tia provavelmente usava. Ele está bloqueado com uma senha. Qual é? Seque. Não. Será que a senha seria... Blue? Azul? Ah, é... Nude? <risos> Não é, gente. Vindo aqui... Ih! Telefone! Ah, meu Deus! Mãe! É você, mãe! Mãezinha! É a Takamura? Quem é? Pessoa... Ah! Senhorita Takamura? Aqui é o... Hayakawa! Como está a sua condição? Nenhum progresso. Mas nada está piorando também. Entendo, entendo. Ah, então você se mudou, não? Já estive por aí antes. É bem legal e quieto o lugar. Deve ser um ótimo lugar para relaxar. A propósito, eu falei com o editor sobre aquilo. Vou passar um fax hoje de noite. Por favor. Certo, tchau. Ele realmente me parece à vontade. Gostaria de estar também, mas estou escrevendo romances que não quero escrever. Tô falando... Gente, eu falo... O... Vocês não entendem, acham que é tudo mentira. Quando eu falo o segredo dos as tetas, quando fala falo um negócio aí, vocês ficam... Nossa, Gamal, que você é meio doido. Só que, Gente, o que, que eu acabei de falar? Essa menina precisa de o quê? De um boy. E o que, que aconteceu? Ela tá escrevendo romance. Que ela não quer escrever... Eu hein Entendeu? Eu sou vidente gente Vocês não, não tem noção Da minha vidência muito doida Que Sabe até enquanto televisão né Da minha vidência doida que só eu sei fazer Ah Eu não sei o que mais a gente faz gente Quando o silêncio da noite vem Eu fico imaginando Ih Algumas lindas flores. Hã? Na verdade, essas são artificiais. desenterra desenterrá-la. Uma chave? Tia, por que você enterrou isso aqui? Vixinha, tá doida já. Agora, que porta que isso vai abrir? Vamos aqui embaixo primeiro, que tem uma porta trancada aqui embaixo. Não. Então, é lá em cima. Com certeza é. E... Trancado. Trancado. Ah! Hehehe. <risos> nada, nada. Vassouras e pás. Algumas pequenas ferramentas. Um estoque de detergentes. Quem precisa? Suquinho. B barbeadores. Hum. Ah, tinha uma chave. Ah! Tá bom, estamos abrindo as portas, né? Então o nosso objetivo do jogo é explore a casa. Explore the house. Deve ser lá embaixo. Olha, alguém está tocando minha porta. Olá, moço! Eu caguei ele. Ah, com licença. É a casa da senhorita Miki Takamura? Ah sim, quem é você? Calma aí gente, tem que botar a musiquinha de taradinho Ok, então vamos lá Musiquinha de tarado Eu sou o X Miura Do outro lado da rua Parece que deram sua Bagagem para mim, por engano Ai, desculpe Por te incomodar Bem, eu já assinei Por ela, parece que o entregador Nem notou essa bagagem é pesada. Se, deixe, se me deixar entrar, eu levo pra você. <risos> Já sei! <risos> ah, não, não, você não deveria. Eu posso levar sozinha? Por favor, não se preocupe comigo. Estou acostumado a fazer esforço físico. <risos> Cheguei a maliciar. Não dá, gente. Bem, tudo bem. Lá vamos nós. E eu posso colocar aqui, certo? Sim, muito obrigada. Hum, como eu posso te agrade agradecer? Você? <risos> o que acha de um... Chá? Com frita E <risos> gente? Você faria isso por mim? Muito bem, então. Então, você é escritora, senhorita Takamura. Isso é incrível. Eu não sou muito boa. Eu realmente gosto de escrever literatura, mas eu não tenho talento, então só consigo escrever alguns romances estúpidos. Ah, não diga isso. Eu posso respeitar alguém que passa a vida escrevendo. Então, o que você faz aqui? É por uma série de razões, mas principalmente para minha, recupera minha recuperação. Recuperação? Você sofre de alguma doença? Sim, mas não é nada sério, conheci a antiga dona da casa, e como está vazio aqui, e como está vazio, não, ah, conhecia a antiga dona da casa, e como está vazio, estou morando aqui. Você falou da senhorita Saek Você conhece ela? Sim, ela é minha tia, ela faleceu recentemente. Ah, eu sinto muito pela sua perda. Mas você é a sobrinha da senhorita Saek? Você não parece muito com ela. Sério? Meus parentes sempre diziam o contrário. Ah, é... Bem, a ah, senhorita Saek era um pouco estranha. Sabe, né? Quão estranho era ela? Não vi que ideia errada, mas... Ela gritava estranhamente durante a noite. Ela era bastante conhecida por aqui. Entendo. Ela era doente mental. Sinto muito por ela. Não, não sinto muito por trazer isso à tona eu deveria ir obrigado pelo chá estou de licença por estar ferido então eu não tenho então eu tenho tempo nas mãos de uma forma me chame caso precisar de alguma coisa pode ser difícil para uma mulher jovem viver sozinha por aqui Ah mas tenho certeza que você vai ficar bem bem você está certo. Eu não estou acostumada. Te chamarei caso precise de alguma ajuda. Obrigada pela ajuda. Ele é amigável. Eu vou arrumar as coisas agora. Ó, tô falando. Gente, eu e minha vidência é incrível. Isso com certeza leva um tempo. Já está tarde. Eu vou tomar um banho e dormir. Eu tenho que salvar. O fax que, que é essa hora? Ah, senhor Hayak Hayakawa, né? Ele não deveria ligar tão tarde, menina. Deixa eu salvar o jogo. Dia 2. Eu vou ter um treco com esse telefone. Meu Deus, que telefone inferno! Senhor Hakawa, vou lhe dizer uma coisa ou duas. Hum? Ah! Ele, tá, ele tá mandando uma foto do cabelo dele. O quê? C cabelo? Por que isso aqui? Isso é estranho, muito estranho. E aquele monstro ontem. Eita porra! Aí está de novo! Preciso fugir! Ah! Ah! Pra onde? Pra onde? Pra onde? Aqui embaixo, disse que dá perto! Deu? De primeira? Parece que eu dormi enquanto me escondia de novo. Que diabo, simplesmente. Certeza que não foi um sonho, mas não sei o que era. Não era nem um cachorro selvagem, parecia humano, tipo um zumbi. O que simplesmente é isso? Por que nesta casa? E por que está atrás de mim? Eu tenho certeza que minha mãe não acreditaria, e ela não me deixaria ir pra casa. Aquilo vai voltar de noite. Quero me proteger mais. Onde? Tenho que esperar até que vá embora? Apenas ficando escondida? Ah! Aquele fax de ontem. O que era aquilo? Hum? É a proposta de negócio, como a disse disse. Sem cabelo em tudo. O que é? Tá. Não, peraí. Eu tenho uma chave. Então vamos embora. Tem essa sala. Ah, essa sala. Ah, ah. Um interruptor de luz de quarto. Um abajur. O que, que foi? Não tem nada nas estantes Nada. Não tem nada. Não tem nada nas estantes Hã? Tem alguma coisa atrás? Ó. Oh. Silêncio. Sorte. Paz. Vejo todos em fila, mas é sorte que não tenho. Eu tentei usar, mas é pra dentro. Menina, você fumou um crack muito doido. Dá um pouco. <risos> Uma pequena mala. Ternos velhos do meu tio. Um casaco pendurado. O oh, armário está vazio O oh, armário está vazio uhum. Tá bom Então não é pra cá Tá, não temos mais chave Onde nós devemos procurar Nada Mas estou tão cansada Eu vou tomar um banho não tava sujo esse negócio? Musiquinha de tarado, gente